Salve, salve minhas guerreiras, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica imperdível para você conseguir ganhar massa magra assim como eu estou ganhando, mas primeiro tem que ter a liberação do seu médico e a consulta sempre a um nutricionista antes de utilizar ou colocar em prática as dicas que eu tenho feito através do meu nutricionista. Vamos lá. Eu preciso aumentar a energia, mas eu também quero ter ganho de massa magra. Eu faço um tipo de treinamento por mais de uma hora e meia, então eu passo muito tempo malhando intensamente. Em breve vou trazer aqui no canal os meus treinamentos, como eles são feitos. E aí o que, que acontece, devido a eu fazer esse treinamento mais intenso, eu sinto que eu vou perdendo a energia. Aí eu comecei a conversar com o meu nutricionista e ele fez uma estratégia que é o seguinte. Essa estratégia foi a melhor até agora para o meu desenvolvimento. Eu utilizo leite, um copo de leite de 400 ml, isso aí, um copo de leite de 400 ml. Eu utilizo quatro bananas prato, e um pedaço de batata doce, batata doce já cozida, sem casca. Eu tiro a casca e coloco tudo isso no liquidificador. Bato bem essa mistura e depois coloco algumas pedrinhas de gelo e é só beber. O que, que acontece? A banana é porque eu gosto do gosto mesmo, eu gosto do sabor da banana. A batata doce ela vai fazer com que eu fique o um, um efeito de saciedade prolongado então eu consigo ter energia eu consigo não sentir necessidade de ter que me alimentar independente do tipo de treinamento eu consigo treinar forte e ao mesmo tempo que eu faço tudo isso eu tenho a proteína do leite então barato fácil e que dá muito resultado você vai começar a ver a diferença porque você tem a batata doce que vai te dar energia vai te dar um aumento na saciedade você vai ter a banana que além de também prevenir contra a cãibra tem vários benefícios que a banana tem e você tem o leite o leite com vários benefícios além da proteína animal então olha quanta coisa você conseguiu você conseguiu um carbo e uma proteína, carboidrato que vai te dar energia e a proteína que vai construir seu músculo. Mais uma dica aqui do professor Emílio Júnior, não se esqueça, aproveita e dá uma olhadinha nesses vídeos aí que vai ficar aqui do lado, porque esse vídeo que vai vir é uma outra receita que eu faço. Em breve vou trazer mais algumas para vocês, tá bom? Da minha vida e do meu cotidiano alimentar para você entender como é que você pode vir a ter resultado, mas tem que ter sempre a liberação do seu médico e a consultoria com o seu nutricionista, tá bom? Muito obrigado, até nosso próximo encontro!